Olá, me chamo Alexandre Alves 100% Bortoleto Muito motivado com esse, esse fantástico projeto Essa empresa maravilhosa Que verdadeiramente vem mudando a história De milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora Essa pessoa que convidou você Para ver este vídeo Certamente ela acredita em você Ela acredita no seu potencial Ela te acha uma pessoa até incomum pois pessoas incomuns buscam algo em comum, para ter resultados incomuns, e a Bortoleto ela é protagonista de um projeto que vai mudar a história de todos nós, tá com grandes resultados, grandes conquistas e muitas realizações e sonhos. A Bortoleto ela fica localizada em São Caetano do Sul, interior de São Paulo, fundada em 2006 Há 10 anos no mercado, a Bortoleto é 100% brasileira, possui mais de 50 mil franqueados, e ela é associada à ABF, Associação Brasileira de Franchise. A Bortoleto tem como parceria, uma das maiores fabricantes de essência do mundo, que é a IFF, uma empresa muito conceitu conceituada no mercado mundial. Falando agora de mercado, o mercado de perfumaria, e cosméticos é o segundo maior do mundo perdendo apenas o mercado de alimentação e o brasil está inserido nesse mercado o brasil simplesmente é o primeiro maior consumidor de perfumes no mundo é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo você tem noção disso meu amigo e tem mais é o terceiro maior consumidor do mundo higiene pessoal cosméticos e perfumaria o Brasil movimentou nos últimos anos mais de 40 bilhões em gasto neste setor e eu e todos os nossos franqueados já fazemos parte desse mercado ativamente já obtemos uma grande renda residual uma grande renda em vendas tá e já fazemos já, já participamos dessa fatia desse bolo e você pretende morder uma fatia desse bolo também conosco Então vamos lá. Os nossos produtos Bortoleto, ele é composto, né, ou melhor dizendo, são mais de mil produtos entre perfumes, cosméticos e outros itens que proporcionam cuidado, beleza e saúde a você e todos os seus clientes. Nós temos aqui, né? entre os destaques, aí, a nossa linha Ré, composto de máscaras hidratantes, é, shampoos, condicionadores... É, podes descolorante, linha de finalização E o nosso carro-chefe que é Define Reduce A única progressiva produzida no Brasil Zero formal, garantido pela Anvisa tá? a, única, a única progressiva no Brasil Que ela é verdadeiramente definitiva E o melhor preço do mercado Temos também a nossa linha Body Care São os nossos hidratantes Bortoleto Inspirados na linha Vitória Secrets, porém uma qualidade muito superior. Né? Sabemos que ela possui manteiga de manga, que penetra até a terceira camada da nossa pele, dando mais hidratação. A verdadeira hidratação com a melhor essência, a melhor, a melhor fragrância do mercado. Temos a linha de é, creme esfoliante para mãos e pés. Uma linha exclusiva Bortoleto, que tem uma venda formidável. Tá? Uma aceitação muito grande no mercado Também temos a linha de perfumaria Bortoleto São 15 perfumes masculinos e 18 perfumes femininos Das fragrâncias mais desejadas no mundo E não para por aí Os perfumes Bortoleto ele possui 33% de essência da IFF. E o certificado da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gente, nós temos o perfume com a melhor qualidade do Brasil, tá? E se não for do mundo, porque sabemos que perfumes de grife não possuem tá? um percentual é, tão alto como esse na sua fórmula. E a Bortoleto, ela proporciona isso, dando mais fixação, mais qualidade em seus perfumes, ok? Vamos falar de nossa missão Nossa missão é ser uma empresa que oferece produtos da mais alta qualidade E os consumidores precisam e desejam Enquanto proporciona os seus franqueados e micro franqueados Um baixo investimento para o seu negócio próprio Retorno financeiro comprovado Crescimento profissional Receita contínua e crescente Realizações de todos os nossos sonhos Fantástico, né pessoal? Então, para que, que é, é, o que, que é necessário para você iniciar esse projeto? Maravilhoso, mudar de vida. Você pode começar com um kit, né, se você desejar. Se você quiser ser apenas um vendedor, trabalhar, né, com as vendas, obter uma renda satisfatória apenas nas vendas, você pode ter um kit vendedor no valor de R$ reais. Gente, fala a verdade para mim. Existe algum investimento no mundo que você paga 120 reais que você pode adquirir, pode ganhar 2, 3, cinco mil reais por mês? Não existe, não existe. Só a Bortoleto pode lhe proporcionar um retorno rápido e garantido, tá? Essa franquia, esse kit vendedor você retira todos os é, 100% em produtos Bortoleto a preço de venda, as próximas compras a preço de franqueado, ok? Vamos falar agora do kit revendedor, o kit revendedor que também não tem plano de carreira, também não possui graduação e não faz parte dos 11 ganhos, somente para a venda, você retira todo o valor em produtos Bortoleto a preço de venda, né? E assim como a, a primeiro, o primeiro kit, você também é, participa né, da ativação mensal de R$ 160,00 a preço de venda ou pedido mínimo de R$ 300,00 a preço de franqueado. Participação Plus, da ativação Plus e do bônus de adesão, valor R$ podendo pagar no cartão de crédito, ok? Agora, se você deseja galgar algo que possa realmente mudar a sua vida, né? Se você deseja ser um empresário, um empreendedor de sucesso, está aqui a oportunidade que você procurava. Seja um franqueado bortoleto. Você sendo franqueado bortoleto nessas opções à sua frente, né? profissional, 600 reais, empreendedor 1.200, executivo de 1.800, você tem direito a 11 formas de ganhos tá? na criação de sua rede de novos micro franqueados. Alexandre como é que é feito isso vamos lá vamos às opções micro franquia profissional quando você investe 600 reais nesta micro franquia você retira 5 perfumes de 100 ml da marca Portolito a sua escolha é, o escritório virtual é né, o site o e-commerce né, uma loja virtual para que você possa obter grandes lucros pela internet sem custo algum ao mês e 10% do bônus binário. Olha que maravilha. Tem uma observação. Existem muitas empresas no Brasil que paga bônus binário de 10, 20, 30%. Mas elas não classificam se é um real ou um ponto. A Bortoleta é a única empresa no Brasil que paga um real por cada, paga um ponto para cada um real. Ou seja, se entra uma pessoa na sua rede um investimento de 600 reais vai somar 600 pontos para o seu binário olha que fantástico só a Bortoleto pode proporcionar essa essa grande conquista ok vamos à segunda franquia micro franquia empreendedor você retira 10 perfumes de 100 ml da marca Bortoleto você vai adquirir também um escritório virtual um e-commerce né? uma loja 15% do bônus binário, 50% a mais tá, da franquia anterior, tá? Isso aí eu vou estar tá explicando mais à frente, que é uma coisa bem, é, bem complexa, porém é o que dá mais dinheiro no negócio Bortoleto. Agora vamos falar do da micro franquia executivo. Micro, na micro franquia executivo, você retira 15 perfumes de CML ml da marca Bortoleto, tem direito ao e-commerce, a loja virtual, e olha que fantástico, aqui o negócio dobra, você vai fazer o mesmo trabalho da pessoa que entrou com 600 reais, tá? colocando pessoas para que venham a ser empreendedores nesse negócio, só que aqui você ganha o dobro, então se a gente for é, analisar o custo e o benefício, o plano executivo é o melhor Investimento no, na Bortoleto para você. Para quem quer construir rede, para quem quer ser líder, para quem quer ganhar 20, 30, 50, 100 mil daqui a um ano, dois anos, três anos, seja um executivo Bortoleto, assim como eu sou e toda a nossa equipe, ok? Agora vamos falar das 11 formas de ganho Bortoleto. Lembrando que a Bortoleto é a única empresa no Brasil, tá? Que oferece 11 formas de ganho verdadeiro e sem pegadinha para você, tá ok? Vamos lá, primeira forma de ganho, vendas diretas. Você adquirindo os perfumes Bortoleto por R$ tá? Você vai poder vendê-lo a preço de tabela R$120,00, mais, mais de 100% de lucro, R$62,00 na venda de um perfume, meu irmão. Eu tenho alguns amigos na equipe, aí na rede, que são vendedores profissionais. E eles têm a meta pessoal, gente, de fazer 20 abordagens por dia. E eles até brincam com a gente nos treinamentos. Eles dizem, Alexandre, se eu sair hoje e fazer 20 abordagens, se eu tomar 19 não, um sim, eu tô feliz da vida. Já ganhei o dia, tá? Porque eu já tô garantindo 1.922 reais no mês. Se eu tomar 18 não e 2 sim, eu já estou ganhando quase 4 mil por mês. Se eu tomar 15 não e 5 sim, tá? em um mês eu ganho quase 10 mil. Isso é fato. Então, não é à toa que nós temos na rede pessoas ganhando em média 5 mil reais em vendas de perfume e todos os produtos da linha Bortoledo. Ok? Vamos para a segunda forma de ganho, é commerce. A empresa Bortoleto já está elaborando, tá? Em breve vai estar disponível para todos os franqueados a loja virtual, onde você vai divulgar essa loja virtual, tá? Com seu link e qualquer pessoa no Brasil e no mundo que adquirir um produto Bortoleto, através da loja virtual você ganha 50% de lucro. Nenhuma empresa no Brasil paga 50% de lucro na, no e-commerce, loja virtual, ok? Só a Bortoleto te dar essa condição. Terceira forma de ganho: bônus de adesão. Receba por indicação direta 10% sobre o valor investido dos teus convidados, tá? Dos novos empreendedores que você indicar para esse negócio. Ou seja, se você chamar um amigo seu, né, uma pessoa para entrar com o um kit revendedor de R$ 299, reais, você adquire R$ 30. Reais na indicação direta no ato, se você colocar 10 pessoas com esse kit revendedor você ganha 300 reais no ato tá? e assim sucessivamente, agora vamos falar do bônus da adesão para as micro franquias, se você indicar uma pessoa com kit profi uma franquia profissional de 600 reais você vai receber também 10% na indicação direta ou seja, R$ 60 reais em cada indicação que você fizer para a empresa. A empresa te paga 10% no ato. Não é no final do mês e nem no mês seguinte, é no ato. Olha que maravilha. Fantástico, né? Agora vamos falar do da microfranquia empreendedor. Você indica um amigo, uma pessoa para ser um empreendedor e você ganha R$ 120. R$ reais. 120 reais em cada indicação olha que fantástico e vai crescendo né agora veja só o benefício é né? o benefício de você indicar um amigo seu é né? fazer entender que uma, uma franquia executiva vai lhe proporcionar altos ganhos o dobro o dobro de ganhos pelo mesmo trabalho executado e a empresa ela reconhece o seu trabalho ela sabe que você gasta combustível ela sabe que você paga telefone internet e por isso ela vai te pagar 180 reais por cada indicação, meu irmão. E esse teu amigo está feliz da vida porque ele vai ganhar 20% de binário. O dobro das outras franquias. Só a Bortoleto pode fazer uma, um grande plano de negócio assim. Não existe outra empresa. Agora vamos falar do quarto bônus. Bônus de upgrade. Alexandre, o que, é que significa Upgrade? Upgrade, meu amigo, é quando você entra com a franquia de 600 reais, que é a profissional, né? e vamos falar assim, a grosso modo, você se arrepende. Porque você entendeu que se você for um executivo, você vai ganhar o dobro. Ou seja, de repente você não tinha todo o dinheiro para entrar como executivo, como empreendedor, mas vendendo, fazendo as vendas dos produtos de do você levantou a sua grana e pretende... É fazer um upgrade então quando você faz um upgrade para empreendedor você investe mais mil é você investe mais 600 reais e a taxa de upgrade que é 100 reais se alexandre se eu quiser fazer direto para executivo você investe os mil reais que falta tá e você também você ganhará 20% do bônus binário, você será um franqueado executivo bortoleto, e a pessoa que convidou essa pessoa que fez o upgrade também ganha, ela ganha nada mais nada menos que os 10%, né? se a pessoa fez um upgrade para empreendedor você ganha 60%, se a pessoa fez um upgrade para executivo você ganha 120%, e uma grande observação, em cada upgrade que a pessoa faz ela também recebe imediatamente tá, o seu investimento em produtos ou seja, risco zero risco zero do início ao fim, porque a pessoa ela paga e leva seu seu produto para casa, ok? agora aqui nós temos um, né, uma simulação de uma pessoa que é empreendedor e que pretende ser executivo, ela vai pagar 600 reais a taxa de, de upgrade e você ganha 60 reais por ela ter feito o upgrade, beleza? Agora vamos para o quinto bônus, bônus binário, toda atenção é pouco, toda atenção é pouca nesse, nesse bônus, tá? caneta e papel em mãos, que eu vou explicar da maneira mais simples, para você entender como é importante você ser um executivo na Bortoleto, com base nesse bônus, nesse ganho que você vai ter, bônus binário. Alexandre, como é que é isso? Eu não sei o que é binário, vamos lá. Você vai iniciar a sua rede, que é dividida do lado esquerdo e do lado direito, ok? Essa simulação é de uma franquia executiva de 1800, e você vai ter... 20% da, da perna menor de toda a pontuação que fizer, seja do lado esquerdo ou do lado direito, ok? Vamos dizer que no primeiro dia de trabalho, você conseguiu colocar o seu amigo Carlos, e ele olhando que você colocou uma franquia executiva, ele percebeu que o negócio, né, o segredo do sucesso está aí. Ele também entrou com uma franquia executiva, tá? Tá? reparando que você é um executivo, tá, e aqui está um grande detalhe, a Portoleta é a única empresa que quando um amigo seu investe um determinado valor em franquia, esse, deter... esse determinado valor, ele é 100% tá? inserido no binário, ou seja, é... cada um real investido gera um ponto, nas outras empresas no mercado, se você analisar com carinho, você vai ver que elas pagam um terço, elas pagam um terço do investimento A pessoa entra com 1.800 Ele joga 600 pontos E aí eles pagam 30%, 50% de binário Que na verdade não está pagando isso É uma pegadinha A Bortoleto não tem pegadinha Você botou um camarada com 1.800 reais É 1.800 pontos, meu irmão Isso é fantástico É uma fórmula, é uma fábrica de dinheiro, mano Vamos lá E você botou também, além do Carlos, botou a Fernanda a Fernanda, ela entrou com uma franquia empreendedor de 1.200 reais e gerou 1.200 pontos. Olha que fantástico. E o que, que acontece nesse dia? O sistema da Bortoleto, quando chega meia-noite, ela faz a soma da pontuação, vê aonde a menor perna, né? aqui no caso da simulação, a menor perna fica na, na Fernanda, 1.200 pontos. E você é executivo, tem direito a 20% dessa menor perna. Então, 20% de 1.200, quanto que dá de, de, de bônus? 240 reais num dia. Você colocou apenas duas pessoas. E você ganhou 240 reais em um único dia. tá Sem levar em conta que a Fernanda tá aqui. ó Ela é indicada a sua. Então, você ganhou também o bônus de adesão direto. Você ganhou 120 da Fernanda e você ganhou 180 de Carlos, né? 180 por 120, 300 reais, somando com binário, nesse dia você ganhou 540 reais, colocando apenas duas pessoas, me diga no Brasil, uma empresa que paga isso a você, não existe, tá? você está na melhor, você está na Portoleto, e a Portoleto faz questão de pagar bem, ok? Vamos lá! Sexto bônus, plano de carreira. Olha que fantástico, meu irmão. Aqui, eu vou, eu, vou, eu vou falar sem medo de errar. Esse plano de carreira da Bortoleto 2016 é o melhor plano de compensação de residual do mundo. Não existe, principalmente no Brasil, não existe uma empresa que pague 25% com bronze. Não existe uma empresa que pague 35% com prata. Não existe uma empresa que pague 45% de todo o movimento da rede com esmeralda. Não existe uma empresa que paga 55% com diamante. Mais da metade do volume total da rede, a ela abre mão e paga para o diamante. Você tem noção de quanto um diamante ganha com esse rendimento? Você tem noção de quanto um bronze, um prato, um esmeralda vai ganhar com esse residual? É o melhor residual do mundo, meu amigo. O melhor residual do mundo. tá aí, ó. Comprovado. Não existe concorrência para bater de frente, tá? Então, o, sétimo, o sexto bônus é o melhor bônus, né? A nossa caderneta de poupança. A nossa melhor aposentadoria que podemos ter nesse negócio. Vamos para o sétimo ganho bônus viagem o bônus viagem é um bônus específico para aqueles que batem a graduação de diamante com 60 mil pontos né? ganhando mais da metade do volume de vendas da rede em dinheiro e na, ganha um cruzeiro com direito acompanhante olha que fantástico tá? inclusive teve o cruzeiro de, dos diamantes em novembro de 2015 certamente vai ter em novembro de 2016 e eu conto com a sua presença a minha maior alegria é ver você, que está vendo esse vídeo hoje, estar presente conosco nesse cruzeiro. Beleza? Então vamos lá. Oitavo bônus. Bônus de carro e viagem. Olha que fantástico. A Bortoleto, ela criou um bônus diferenciado. Muitas pessoas, líderes, não, não gostam, não tem interesse de adquirir um carro. Né? Prefere comprar o carro que deseja. As pessoas preferem escolher seu carro né? Então a Bortoleto Pensando nisso Ela resolveu pagar tá? Pagar em dinheiro tá? Em 24 vezes Para que você possa Além de todos os bônus Que você ganha Ter mais um bônus Específico para você comprar o carro Que você deseja Se é nacional, importado de cinco lugares, sete lugares, não interessa, o dinheiro é seu, você compra o que você quiser. Beleza? E para isso, você precisa apenas é, bater uma meta de três meses consecutivas ou seis meses alternadas para receber, precisa bater as metas de venda, ok? Todos os meses. Quando bater a graduação superior, recebe referente a graduação do mês vigente, ou seja. Você bateu duas, duas metas de, de duplo diamante. Na terceira meta, você bateu triplo diamante, você ganha 4 mil reais. Olha que fantástico, meu irmão. Imagina, de, além de todos os bônus, você ganha 4 mil reais por mês. É fantástico. Sem palavras, sem palavras. Então vamos lá. Nono bônus, bônus de elite. Seja diamante, ajude a sua rede a formar diamantes, e você ganha um percentual sobre os diamantes que você formar. Ou seja, você bateu o diamante, ajudou seu primeiro colega a se tornar um diamante, você ganha 4% de tudo que a rede dele movimentar. Olha que fantástico, meu irmão. Que agressividade, que plano agressivo. E você levanta o segundo diamante na sua rede, você ganha mais 2%. E se levantar o terceiro diamante na sua rede, você ganha mais 1%. Ou seja, 7% de bônus sobre tudo que seus diamantes formarem na rede. É muita grana. E assim sucessivamente para duplo diamante, triplo diamante e diamond crown. Ok? Agora vamos falar do famoso PL. Todo mundo conhece a participação de lucros. Algumas empresas pagam isso uma vez por ano. Outras empresas paga uma vez por mês. Porém, só a Bortoleto, além de pagar todo mês, é a única no Brasil que paga 5% de todo o movimento de vendas a nível nacional. A empresa ela pega 5% do seu lucro bruto e distribui de duplo diamante a Royal Crow. Da maneira que você está vendo. Olha que fantástico, meu irmão. Olha que reconhecimento, isso sim, é um reconhecimento, sem pegadinhas, né? Sem, sem maquiagens, tá? Tá aí, ó, o melhor plano de participação de lucros do Brasil, tá? A empresa que mais paga no Brasil é a Bortoleto, e desafio qualquer empresa, qualquer empresa que pague mais do que a Bortoleto na participação de lucro, ok? 11º bônus, bônus de ativação, olha que fantástico A Bortoleto, ela atualmente possui duas formas de ativação de royalty. Alexandre, o que, que significa isso? Nunca ouvi falar Meu amigo, quando você adquire uma franquia Bortoleto Você, assim como todas as franquias, você paga um royalty, né A Subway McDonald's e outras empresas, elas pagam 10% de tudo que movimenta para o dono da marca, né? E a Bortoleto, ela também cobra um royalty, mas um royalty muito é, insignificante, vamos dizer assim. Você pode ganhar 100 mil reais. Você vai pagar uma ativação ou de 160 ou de 300 reais. Olha que fantástico. E não para por aí. Você ainda leva produto. Se você pagar uma ativação de 160 reais de royalty, você leva um perfume de brinde. E se você seguir a opção 2, que é a mais recomendada, ok? Você paga 300 reais. Leva 300 reais em produtos a preço de atacado. A preço de atacado. Se você vender os produtos, você tem de volta 600 reais. Diferente da opção 1, um, ok? E não para por aí, tá? Sobre o bônus de ativação, você recebe 6 reais por cada ativação feita na sua equipe até a décima geração olha que formidável gente olha que fantástico você faz uma ativação de 160 300 né você tem a sua rede crescendo né sem limites e cada pessoa que se ativa até o décimo nível também você ganha seis reais de cada um deles Alexandre mas eu acho pouco seis reais será que é pouco vamos lá vamos fazer a simulação você iniciou teu negócio com cinco pessoas as 5 se ativando, você ganha 30 reais só nesse bônus, ok? Quando gerar a segunda geração, são 25 pessoas e você ganha 150. Na terceira geração, 125 pessoas e você ganha 750 reais. Já tá ficando bom, né? Quase o salário mínimo. Na quarta geração, 625 pessoas pagantes e você ganha 3.750 reais aí meu irmão. O negócio já começa a ficar diferenciado tá e vamos até o quinto sabemos que é até o décimo nível mas vamos até o quinto 3.125 pessoas pagantes e você tem uma renda residual de 18.750 somente no bônus de ativação meu irmão se somar tudo que você ganhou nesse período Dá 23.430 reais. E aí, vale a pena ou não vale a pena ser um franqueado Bortoleto? Vale, né? Com certeza, né? Um bônus desse... A gente tá falando de 11 bônus. E apenas um bônus te dá mais de 20 mil reais. Tá? Agora vamos falar do mil. Consumo mensal de mil reais na Bortoleto Story te dará direito a participar de um sorteio ou uma viagem com o um acompanhante... Com um acompanhante um risote a sua escolha no Brasil. Tá? Se for feito é, essa meta, né, foi executado durante seis meses. Você participará do sorteio de um carro zero quilômetro no final do ano. Ok? Um carro zero quilômetro, fantástico. Só a Portoleto, meu irmão, pode te proporcionar coisas desse nível. Porque a Portoleto pode mais. Meu nome é Alexandre Alves e seja bem-vindo à equipe Clube Diamante Bortoleto. Seja bem-vindo a Bortoleto, porque na Bortoleto você pode mais. Um abraço a todos.